I'm <laughs> O artista deve a perdoar o trabalho <tries> Ei, você conseguiu o hidrão nosso reino do cavaleiro terrível. É Prova mais uma vez o gato é mais forte do que seu rato Como recompensa, farei de você um cavaleiro. Não se preocupe, gato. Não vou machucá-lo. Eu não venho. Cascada, cascada. Thank